5 de junho de 1944 Véspera do dia D Comandos aliados realizam incursões de sabotagem às ilhas do canal ocupadas pela Alemanha para desviar a atenção de Hitler da Normandia Ilha Foral sete quilômetros ao norte de Gersney. A gente está na praia errada. É, a maré está virando. É, a gente passou muito rápido pelo canal. É, a gente acabou encorralado. Sem chance de gente voltar enfrentando essas ondas. É, eu esperando uma xícara de chá, e um É melhor a gente sair dessa praia. Minas? É, talvez. Deixa eu adivinhar. Conheceu ela no bar, enfermeira, seios grandes. Como dois melões maduros prontos para a colheita. E ela tem uma amiga. Eu e a... Você precisa tirar uma folga. Olha bem, por que você não vem junto só para se divertir? A amiga dela é uma boneca. Ela é alta, loira e tem umas pernas espetaculares. Bem, chega desse assunto, eu vou atravessar. só admirando a vista. Vai ficar triste se deixar as joias da coroa espalhadas aqui nessa praia. Melhor se afastar, Ben. Se tiver filhos, é melhor colocar meu nome num deles, viu? Devagar e sempre daqui em diante. Vamos nessa. Não vai querer deixar a enfermeira esperando, né? Agora? Uh Aham. -huh. É lá em cima. Saber. Vamos fazer o serviço e dar o fora dessa ilha Um lugar medonho. Isso é uma brincadeira? Cadê todo mundo? Estão torturando algum pobre, coitado lá dentro. Não se, é uma missão de resgate. Se for um dos nossos, sabe o que esses canais fizeram com soldados em Borona, não sabe? Não é a nossa missão. No céu, nos ajude, nos ajude, por favor. Tem coisas acontecendo aqui, coisas ruins desgraçados, nazistas desgraçados. Não, não é problema nosso. O canhão é, é a nossa missão. Que missão? O que? Jesus Cristo. Iremos agora. Sairemos vivos daqui. Voltaremos para casa. E volta para quê? Faremos o que viemos fazer. Ganharemos medalhas por isso. E vai chover muita mulher para gente. Só 10 minutos what's up Só se Na Alemanha que colecionam dentes Talvez eu devesse portar essa sua língua inútil Mas não terá utilidade Se não puder falar comigo o próprio povo por este pequeno truque. Não foram vocês monstros britânicos que já invadiram estas ilhas? Matando inocentes prisioneiros alemães que tiveram as mãos amarradas nas costas? Paradoxal, não acha? Uma onda de dor percorrendo todo o seu corpo. Não, o bastante para destruir a instalação, mas adequado para deixá-la fora de operação por algum tempo. E para quê? Proteger suas tropas? E cruzariam o canal inglês e retomariam as ilhas? Demais, não acha? A população aqui tem fome. Tem que comer ratos. Quanto a esse canal inglês, alguém que não seja inglês o chama assim? Será que as pessoas destas ilhas do canal ainda se consideram súditos? Então, pretende neutralizar nossas armas. E presumo que haja outros nas ilhas vizinhas, como o Firre Previa, ocupando-as como base para vocês invadirem a França. Seu excelência admirável. Sua cadela acha que não tem mais nada a fazer se não te alimentar? Então devemos começar de novo de uma forma mais civilizada? Ou você quer acabar como aquele seu triste amigo ali? Groga. Capitão. 75241. Quem é aquela mulher lá em cima? Se você imaginasse a verdade. ah, mas eu consigo imaginar. Ela está espirrada por todo esse lugar. O que ela é? Um brinquedinho para você e seus soldados? Você tem um sentimento todo especial por ela, não tem? Reservou ela só para você. O seu próprio exército te enforcaria por isso. Isto? Você acha que o um único homem é responsável por isto? Ela fez isso com eles você está louco. Você pode não acreditar, mas eu e você estamos no mesmo barco. Eu não diria isso. Sou eu que estou amarrado e sendo torturado aqui. Não é? Em outros termos, estamos na mesma situação, eu admiro seu sotaque fantástico, é sul africano ou australiano, ah, é gutural, eu conheço, Nova Zelândia, você está mesmo bem longe de casa, posso dizer o mesmo de você. Neozelandeses. Um bando de camponeses, brincando de soldados, que percorreu os desertos do norte da África, atacando à noite e depois fugindo e se escondendo como covardes. Então, de onde na Inglaterra partirá a invasão? Southampton? Poole? Qual destas ilhas planejam ocupar primeiro? Gwerson? Talvez Alderney? Depois da França? Em quais praias? Talvez não seja tão ruim Perdermos estas ilhas para homens como você Não se perde o que não tem Mesmo assim, aqui está você A milhares de quilômetros do lar E onde? É exatamente o seu lar, Capitão Grogan Na ilha que não lhes pertence E povoada por descendentes de canibais E caçadores de cabeças por quem exatamente você luta, capitão Brogan? Pelo rei, pela pátria, pela Inglaterra ou pela Nova Zelândia? Somos mais parecidos do que você poderia admitir. Você é neozelandês, mas de origem britânico não é. A Inglaterra foi aliás uma nação de vikings e saxões, povos germânicos superiores. Deveríamos estar lutando do mesmo lado e não entre si. Agora chega de política. Muito bonita. Feições fortes. Namorada? Esposa? Aguardando o retorno do seu marido-herói? Uma pena. Agora... Me diga exatamente quando os aliados pretendem retomar as ilhas. Ela será um deleite para as tropas Num posto avançado tão remoto como este Não E ela não durará muito Quem é ela? Eu tenho as minhas ordens. Por favor E a Helena? E a minha esposa. Era a minha esposa. Em abril de 1941, em Londres, houve um ataque aéreo. O abrigo foi atingido e eu fui até lá ajudar. -me. Encontramos cadáveres mutilados de mulheres e crianças. Quando eu voltei para casa, no outro dia, minha casa tinha sido atingida. E eu... eu comecei a procurar por ela, só que sozinho. E eu encontrei. Encontrei o que restou dela. E eu nem pude me despedir. Esta guerra foi dolorida para todos nós. Você fala isso como se não fosse responsável. Eu sou apenas um soldado, como você. Não. Não é igual a mim. Queríamos nos ajudar mutuamente. E como eu ia poder ajudar você, Maia? Torturando mulheres prisioneiras? Matando meus próprios soldados? De que manicômio tiraram você para virar um oficial de comando? bastou judeus e cigarros para você? Eu já lhe disse, disse, disse nenhum daqueles soldados morreu pelas minhas mãos essa prisioneira não é o que você pensa Você está salvo Você está salvo agora. Eu vou tirar você daqui. Tem um submarino na praia a gente pode chegar até lá. Meu Deus, eu não acredito. Helena, você morreu, por favor, não dá para explicar agora, o alemão vai voltar, não me deixe aqui com ele, não deixa ele me tocar, como, como pode ser isso? Você foi feito em pedaços. Na explosão, você... Eu carreguei você nos meus braços. Ben, você tem que me entender. Eu sou real. Eu juro. Tem uma chave. Lá embaixo. Você tem que encontrar... Nem pense em libertá-la, meu caro. Em nome de Deus, o que está acontecendo aqui? Nada que seja em nome de Deus. Isso eu posso garantir a você agora. Por favor, afaste-se dela. Silêncio, bruxa Essa criatura Não é quem você pensa que é O que ela é? Essa Luger Só tinha três munições E pelas minhas contas Você está sem balas Não acredita? Atire em mim Larga essa arma Chuta ela para cá um oficial e um cavaleiro até o fim. Mas que tédio. Preciso de você vir. Não! Desgraçado! Por que você fez isso, seu nazista desgraçado? Eu salvei sua vida. Ela teria matado você se tivesse sido solta. Presta atenção. Eu tenho informações. Há uma arma mais perigosa do que qualquer coisa que possa imaginar. Seu mentiroso, desgraçado. Mate-me e jamais saberá. Fala! Aquela criatura. Faz parte dela. Isso é mentira. Eu posso provar. Não, agora você vai morrer. Por favor, eu imploro. Escuta uma coisa, se você mentir para mim, eu vou fazer você sangrar feito um porco, tá entendendo? Agora, me diz o que é está que acontecendo aqui. Como a Helena pode estar aqui? Fala logo. Ela não é sua esposa morta. Por favor, precisa acreditar em mim. Eu sou o coronel Maia, da SS German Nord. Quantos oficiais têm o tipo de sangue tatuado? E quantos soldados possuem esta credencial? Você deve... Compreender, o Fihrão sempre foi obcecado por um. Soldado tipo. da Gran Ordem Germânia. Ele organizou a SS German Norden. Uma unidade especial dedicada a percorrer o mundo em busca de relíquias místicas. Fui enviado para cá numa missão secreta. O resultado dela poderia alterar toda a guerra. Estas ilhas que você tem tanto interesse em salvar... Saiba que elas têm uma lenda. Que lenda? De bruxaria. Com o que você acha que estamos lidando aqui? Você enxerga como a sua afinada Helena, mas eu a vejo como a minha amada Greta. Que continua bem viva em Hamburgo. Aquele soldado. Ele era o, o tenente Otto Schilmann. Um bom soldado. Até que a amada fez um colar com os intestinos dele. Já chega dessa conversa fiada. Foi assim que morreram. Cada um deles. Destroçados e devorados por uma coisa que eles enxergaram como o amor de suas vidas. Você é louco mesmo. A unidade que estava aqui acampada morrer de fome. Ficaram meses sem suprimentos. Tiveram que procurar comida. Encontraram... Uma fazenda abandonada... em ruínas... E lá encontraram uma coisa... Um livro... Já ouvi falar em Grimois... Grilgen... Na Idade Média... Havia mais temor das bruxas nestas ilhas... Do que em qualquer outra parte das ilhas britânicas... Elas obtinham o poder de uma série de textos antigos... Gamuars, escrituras malditas, destinadas a invocar forças demoníacas. Permita-te mostrar. Eu vou lhe mostrar a face desse horror. Me dê sua faca. Deus, o que foi que você fez? Benjamin? Não implore a ajuda dele, demônio. Já mostrei o que você é. Meu querido, sou eu. Não, não consegue me ver. Não é isto que você quer. Eu não sou. Me liberta. E a força que, que eu sirvo te considerar poderes jamais sonhados. Assim disse, Satã deserta o nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, certamente esse santo nome viu a veneno na sua boca nas vista. Não pode me atingir, demônio. Vou mandá-la de volta para as trevas como a sua última refeição. Sua amada esposa. Eu vou lhe mostrar tudo, Grogan. Como eu invoquei esse monstro. E como vamos expulsá-lo. Ben. Não me deixe aqui. Capitão Brogue, se eu morrer... não terá o conhecimento necessário para enviar aquela criatura... de volta para o inferno. Escuta uma coisa. Não tem morfina. Isso é que vai doer. E muito. agora depois do trabalho que eu tive. Verdadeira magia negra, tesouro das ciências ocultas. Queda-te afasta-te que onde. eu sei que você está me ouvindo. Eu posso substituir. Eu posso ser Helena. Me liberta dessa corrente. Liberta eu assumo meu lugar a Os demônios não dormem, coronel. Quem sabe... Quando encarnados na terra... Quando vestidos de carne viva... Pô, poesia. Ela é fêmea Varru. O quê? Fêmea A verdadeira natureza dela. Me permite? Na mitologia, a Femi Varou é um ser polimórfico e antropófago, um profanador de carne humana. Mas aparece como um rosto, pele e familiar, para enganar e capturar suas vítimas. Você invocou um? Eu tive ordens para testar, no livro. Nos seus subordinados? Toda guerra envolve sacrifícios. Uma ilha como esta é perfeita. Esse demônio peculiar não atravessa água corrente. Ainda que ela nos matasse, ficaria presa aqui E por que ela não mata você? Não se invoca nenhum demônio sem ter os meios para se defender dele Quem possui essas palavras? Contidas nesse amuleto estará protegido contra ela que ficará impedida de causar danos mortais e só terá a força de uma mulher comum Deixa eu adivinhar essa é apenas uma delas. Ah, ah, ah. Devo admitir que eu não estava preparado para a agressividade de seus ataques, Nem para a voracidade de seu apetite. Mas ela já matou tantos... desventurados. Mas ora... que bela arma ela é... a própria besta do inferno. Imagine se ela fosse libertada em Londres. Enganando. E matando até chegar ao próprio Churchill. Ela faria... Jack, o Estripador, parecer uma cantiga de Ninar. Ela não é afetada por armas mortais. Pode ser aprisionada com ferro, mas isso não pode detê-la por muito tempo. Ela só pode ser mandada de volta às profundezas mediante de conhecimento contido ali. E acredite... Ela é apenas um demônio menor. Há piores do que ela naquele livro. Ajude-me, e o livro será seu. Por quê? Por que você valia isso? Eu amo o meu país, mas não estou cego para as atrocidades que ela cometeu, nem de acordo com o que acontecerá se ela vencer. Talvez seja melhor que o justo prevaleça. E qual é o preço por trair o seu país? Uma troca. Imunidade para mim e minha esposa contra o julgamento, salvo conduto para sair da Alemanha, uma vida nova e identidade para nós dois. Em troca. Instruirei os seus líderes nos segredos deste livro das trevas. Por que eu não pego esse livro? E mato você. Um bravo soldado voltando à época dos demônios e da pizzaria. Quantos especialistas e ocultismo tem em seu exército? assalto <risos> ao Paguei por quanto tempo? Uma hora, talvez mais. Deus do céu, a guarnição inglesa vai enviar um barco ao amanhecer. Temos que fugir antes que eles cheguem. E quanto a ela? Ela está presa nesta ilha, mas é uma cidadã do inferno. Não conhece limite para os seus poderes. Pela nossa segurança, temos que afastá-la agora. Como? Com o um ritual. Você terá que participar. Um amuleto, preciso dele Capitão Grogan, o senhor faz ideia do que estamos fazendo? Existem regras Sem essas palavras junto a mim, não conseguirei completar o ritual Precisa confiar em mim para mim. Não olhe para ela. Está agindo contra a sua vontade. Você deve me cortar. Depois a você o sacrifício de sangue é necessário. Você oferecerá tudo o que eu pedi de você para esta causa. É. Isso deve ser deixado bem claro. Tá. Não está sendo coagido? Não, eu estou fazendo porque eu quero. Então derrame seu sangue. Rápido, você é meu. Essa porta não tem treino. Agora. Ela vai sair daqui Isso basta, vamos Preciso de espaço Vamos fazer um círculo duplo para proteger a ambos. Ah, vamos! Ah. Pare! Não fique em pé sobre o círculo. Entre e sai apenas pela abertura. Quando tudo estiver preparado, feche o círculo por dentro. Mais velas. Rápido! Dá para mim? Nossas vidas estão em jogo. Ele é o seu inimigo, Ben. Não, é. Eu e você... Ele não é real, Bruno. Ah. Abre-se no circo. Ah. Depois de tantas missões. Depois dos companheiros perdidos. Começa. O demônio deve estar presente. E por que ela viria aqui para ser expulsa? Ela virá porque está com fome. E nós somos a carne mais fresca. O prato mais saboroso na mesa. O que é está que acontecendo? Está vindo. Quem está esperando o meu amor? O demônio? Não deu, ouvidos. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Eficiência e organização. Estou tentando seduzir a você E não a ele Ele sabe que você é Eu também sei. Não, você não sabe. Viu, Grogan? Esse demônio não tolera desafios. Esta é a verdade dele. A abominação que pretende seduzir você. Imagina, Capitão Grogan. Que você acredita ter apostado no cavalo certo. Esses de de uniforme perto vão se os demônios. E você vai entregá-los de bandeja. Não dê ouvidos. O líder dele tem dado em busca das chamadas. Armas míticas. Itens letários com os quais ele irá liquidar o seu povo. Em grande escala. Ele já possui a lança sagrada. Ele teve ao seu lotante a arma da aliança. Ele tentou despertar os grandes ancestrais e agora ele deu ao seu disposto o poder de invocar o próprio Satã em Pessoa. Não dê ouvidos, Grogan. Ele quer nos dividir. Eu reculei o é verdadeiro meu, Capitão Morgan. Mas, ele. Eu te submeto sobre os três nomes mais terríveis e poderosos do inferno. Abaddon, Obi e Astaroth. Isso vai demorar. Devo proferir a desinvocação várias vezes para enfraquecê-lo. Para mim, ele não parece que está ficando fraco. Mas eu estou bem. Eu estou. Te repreendo para as profundezas do abismo infinito. Eu vou embora desse mundo se você quiser que eu vá. Onde se consumará em chamas inexoráveis e enxofra até o dia da ira final. Deseja me perder para sempre? Até que sejas obediente e compras meus desígnios e mandamentos outra vez Tivemos momentos felizes, não foi amor? Nesse pouco tempo juntos Eu te repreendo, demônio, pois és mau e insubmisso Quando você me abraçou, me beijou, fez amor comigo Helena O nome dela não é Helena, é um demônio, uma fêmea em Barru Estive em todos os seus combates Eu te repreendo para as profundezas do abismo infinito No norte da África, na Grécia Itália. Onde se consumará em chamas inexoráveis e sopre até o dia da ira final. Sempre, na linha de frente, movido além da razão, por um anseio de estar comigo outra vez. Não precisa fazer isso agora, meu amor, espero por você. Vem comigo. Groga, em nome de Deus, não viole o círculo. Sente minha falta, meu amor. Até que sejas obediente e cumpra meus desígnios e mandamentos outra vez. Eu posso ficar assim para sempre. Eu te repreendo, demônio, pois és mau e insubmisso. Não seja tolo, Grogan! Não se deixe enganar por ela. Ela é um demônio, um profanador. Olha como ele fera, sua ira. Eu te submeto em nome de pior, de Latotep. E te comando pelos três nomes mais terríveis e poderosos do inferno. Abadão! Ob! Astaroth! Sabe por que eu não profanarei tua carne, meu amor? Ouvi, vós, que sois caídos, proscritos! Senhores da dimensão espectral, recebei de volta em vossas garras esta besta pródiga e ora condeno a regressar a vós. E não devorarei tua alma? pelo! Puxaram o Zon, a Dramalek, chanceleres de todas as trevas. A carne de um homem bom me dá luz. Agora, dominado, estás sob o meu comando. Já a carne de um homem sódido me dá um nazista e vai ser culpado. Não, não. Eu preciso dele. Agora, dominado, estás sob o meu comando. Seu pobre Tu. Agora, dominado estás sob o meu Ai. comando. Maldita ah. Meretriz! Acreditou mesmo que um fiel servo da Alemanha... iria estar ir em seu país entregando-lhe um livro? Um sacrifício voluntário. Você agora é a chave do nosso sucesso. E quando eu for reconhecido como arquiteto desse triunfo, acenderei e me sentarei ao lado do Firra. Agora só preciso do poder contido. na vida de um coração valente e pulsante. E esse será seu papel, Groguen. Foi auspicioso você ter vindo abraçar seu destino. Vai trazer o inferno para a terra? Eu já o trouxe. Você vai ver o que é inferno agora. Ah. Achei que gostasse de mim. Não se aproxima. Olha, uma alma caridosa construiu uma pequena ponte para mim. Eu te subirei do demônio. Dominar está sob meu comando. Eu te ordeno, demônio. Bem, sua mão está ferida. Deixa ver sua mão. Deixa eu ver. Ben. Hum. Hum. Amor, ah, ainda tem medo de mim? Tenho, mas eu acho que o seu amor pela Helena é muito mais forte. Oi, meu amor. Acha que eu não conheço a minha própria mulher? Ben. Seu gosto. O seu cheiro. Nunca vai substituir ela. Eu agradecer a mim. Cada um desses marinheiros alemães chegando tem uma esposa ou uma amante. Fora os outros que virão. Fartura de carne fresca para você. E quando para é Aí você volta para o lugar de onde veio. Os justos, justos agora deixam. Ah, o inimigo vai ser detido. Essa guerra vai ser vencida. И Senhor Anel Maia! Oh meu Deus! Mas como? Mas... O, o que está acontecendo? De onde você veio? De onde eu vim? Do inferno, meu amor.